É pessoal, o único jeito de conseguir segurar a abobrinha para não morrer ó, é matéria orgânica triturada. É o único jeito, porque eu plantei duas vezes, duas vezes morreu com esse sol. Vou ver que está bem molhado, ó, Bem molhado, entendeu? Mas o único jeito de conseguir manter ela foi desse jeito, com matéria orgânica. O espessor tá molhando, Aqui está até meio molhado. Do outro lado aqui ó, Entendeu Aqui também ó, foi plantado duas vezes que eu perdi Agora plantei, ó, matéria orgânica Já está produzindo as abobras assentamento Augusto Boal Está no gotejamento Já está dando abobrinha aqui já. Plantação pequena Mas a é gente precisa produzir para vender né É vive isso aqui Então aí, ó, Produzindo as abobras é uma bola precoce entendeu é, tá lutando. não temos muito conhecimento mas correndo atrás para aprender alguma coisa entendeu quase tempo atrás eu aprendi um fazer uma cauda interessante para passar na horta tentamos não usar veneno né não pôn veneno nas nossas plantas aprendi a fazer uma uma água de vidro que foi passada pelo intéspear que dá uma assistência para nós, dá uma ajuda para nós aqui, e vejo que quase ninguém conhece essa água de vidro, eu estou usando ela na alface, na alface fica a folha mais macia, e combate umas largatas,